Agora que já somos BFFs já te posso ensinar a cantar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá Vamos tentar outra coisa. Ok. Eu soube que era amor para a vida toda. Soube que era amor. Pode ser rapper.